Hoje vamos falar sobre momentos felizes nas redes sociais, não é? Basta pesquisar por Google Fotos na App Store ou no Google Play e instala a aplicação que é gratuita. Eu vou selecionar, vou fazer uma pesquisa uhum. para ele mostrar só as fotos, onde estão pessoas a sorrir ou onde estão pessoas felizes. Portanto, se eu tocar agora no Play, cá está o vídeo que aparecem fotos a sorrir. No Twitter existem várias hashtags que estão a ser uh, utilizadas ao é Twitter, do lado esquerdo tem lá as tendências e aparece já vídeos morados em português, Valentine's Day com, com emoji de coração. Uh, e por isso essa hashtag é utilizada também do ponto de vista de marcas interessantes. Uh, pode se uh, mensagens bonitas para o dia de hoje. Em algumas páginas faz uh, muito sentido, não é? As mensagens para criar interação com a audiência. É possível nas páginas de Facebook criar ofertas. É uma publicação que tem um desconto. Uh, na publicidade é possível segmentar naturalmente uh, por estado. Então, uh, podemos segmentar por numa relação.